Fala aí galerinha que curte o meu canal, beleza? Pra quem não me conhece aí, eu sou o Lucas, motorista Uber da cidade de São Paulo E hoje eu vim trazer esse vídeo aqui mais como um alerta, né? Eu tô voltando aqui pra casa, depois de correrias aí, fazendo várias viagens Teve uma viagem hoje que me chamou a atenção, né? E eu vou compartilhar com vocês hoje aqui Que foi na verdade até uma viagem com um ex-motorista Uber Ele tava me contando... E até mesmo com ele, assim, conversando com outros passageiros e tal na quesito aí da avaliação quando a gente avalia o passageiro mal ele tava me contando assim que toda vez que ele avaliava o passageiro abaixo de 3, 4, 2, 1 estrela o passageiro ele sempre via a nota dele abaixando assim, passava um dia o outro ele via sempre a nota abaixando e até mesmo ele me contou um caso de com um motorista que ele pegou que o motorista no final da viagem estava como passageiro e no final da viagem o motorista foi lá e avaliou ele com uma estrela e a nota dele era 4.89 ele já viu a nota dele refletindo para 4.85 assim que ele finalizou a corrida, então geralmente os passageiros eles sabem quando é o motorista, qual, qual foi o motorista que avaliou mal e numa forma de se vingar ele vai lá e também avalia mal o motorista. Porque se o motorista avaliou ele mal, com certeza o passageiro também vai avaliar mal. E não é assim, né, meu? Se você ficar avaliando todo mundo mal aí só porque, um exemplo, bateu a porta do carro, mas às vezes até mesmo sem querer, ou ficou quieto, ou atrasou mais de dois, três minutos para sair para fora de casa, para entrar dentro do carro. Já tem motorista aí avaliando abaixo com quatro, três, duas estrelas só por causa desse quesito, meu. Avalia mal o seu passageiro somente se o passageiro for grosso, se o passageiro fazer alguma coisa que realmente é desagradável, que nem vomitar no carro, e etc. Fora isso, avalia mal o seu passageiro por coisas bestas, como o passageiro que fica quieto e tal, meu, isso aí vai acabar refletindo na sua nota, aí você não sabe o porquê que a sua avaliação está caindo, né? Então tome cuidado, esse aqui é um, um, um vídeo alerta aí para quem gosta de ficar... É, para quem gosta de avaliar mal os passageiros aí por besteira, tem certos casos como exceção o fato do passageiro estar tá com 5 estrelas. Se o passageiro tá com 5 estrelas, você foi o primeiro a pegar ele e tal com 5 estrelas, não faz mal você avaliar no final da viagem com quatro estrelas pra pra 4 estrelas para diminuir para 4.98, a nota do, do passageiro, 4.99, sei lá a nota que for ficar, mas avaliar ele só por... Por quesitos, bestas vai acabar refletindo na sua própria nota. Aí a coisa vai ficar feia, porque você sabe que quanto mais, menor a sua nota no aplicativo, se ele abaixar, aqui nem aqui na cidade de São Paulo, se a nota ficar abaixo de 4,7, você já vai levar um strike, um aviso da própria Uber, falando: pô, meu, vamos melhorar aí, senão a gente vai te cortar da plataforma. E queira ou não, isso aqui é o nosso ganha-pão, né? Então fica aí de aviso: se você gostou desse vídeo aí, já, é, dá um like Se inscreva no canal aí E ativa o sininho para que você venha receber os próximos vídeos aí Beleza? Se você gostou também, deixa o um comentário aí Que também isso aí ajuda a fortalecer Ajuda a gente a fazer os próximos vídeos E qualquer outro tipo de dúvida É só me chamar aí, beleza? Agradeço a atenção até agora satisfação de ter você aqui hoje E até a próxima, falou, tchau!